Eu sou o professor Sérgio Cariucho da Fronteira, do canal Solução Educar Praia. Nosso foco é Educação e Cultura. Estamos aqui fazendo o programa do projeto Voz do Povo na Educação, falando diretamente da Praça Silveira Martins, também chamada Praça do Coreto, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Queremos que conversar com as pessoas para que elas não deem opinião sobre como foi a educação delas o que elas acham que vem acontecendo. Tá bem? Então, um bom dia para todos e vamos fazer as entrevistas. Ok, oi, tudo bem? Tudo bom? Qual é o seu nome? Tá sua Silveira. Qual foi a matéria, a disciplina que você mais gostou na escola? Matemática. Gostou de matemática. Matemática, Olha matemática só. é importante. Porque que você gostou de matemática? Ah, porque para tudo na vida, a matemática está sempre presente no dia a dia no trabalho, na escola, até com os filhos, né? matemática é essencial. Qual foi que você menos gostou? Português. Você não gostou de português? A português é complicado. Mas gente... você fala direitinho, meu, Pra quem não gostou de português. Português me deu trabalho, eu me esforcei bastante para estudar português. É... Você... Mas por que exatamente essa dificuldade aqui em português? Tal... Talvez mais pela dificuldade de expressar as palavras, entendeu? O seu significado das então você palavras... Você se expressa muito bem, Ah, agora né? eu aprendi, mas no, no início foi complicado. Então valeu o aprendizado. Valeu, valeu, valeu. Valeu o esforço. O seu, o seu aprendizado na escola lhe proporcionou conhecimento que você usa no seu dia a dia, no trabalho e no outro? Diariamente, diariamente. É, qual foi o professor que você acha que mais me conheceu? Se quiser falar o nome? Se quiser, não fala. Sabe? Eu tive um professor de matemática, justamente ele, de matemática que eu sou de matemática que me deu que, matemática que, que me deu ah, me deu bastante me deu bastante moral precisei, eu tinha dificuldade entendeu? e aí ele estava comigo sempre ali e aí ele, ele, ele ele ele soube motivar soube para... motivar soube motivar Enfim, ele fez eu aprender de um jeito que, que, eu, que eu gostei de matemática eu comecei a gostar então. É, você já considerou voltar a estudar é, para revisar, fazer uma revisão? já tem que... Já me é contentei, mas não consegui me reconciliar. É, você, você acha válido o de uma distância para canais como o nosso? Ah, é, é válido, com certeza. Não, eu não acho tão eficaz quanto presencial. Entendeu? Mas é mas É, mas você é, é, uma, válido, opção. é uma opção, com é uma certeza. Opção. E, e bem viável. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Talvez um abraço para amigos do Flamengo. Ah, tranquilo, mandar um salve pro pessoal de Pedra Sal, salve na cidade. Pedras Altas lá da universidade. Pedras Altas, olha aí, um abraço para um o pessoal de Pedras Altas. <risos> Tamo junto, é isso aí. Tamo é junto, bom. é isso aí. Tá certo? Olha, muito obrigado. Eu... Como é seu nome? Pessoal? Meu nome é Lizerene. Lizerene, oi Lizerene, tudo bem? Tudo bem. É... Lizerene, qual foi a matéria ou disciplina que você mais gostou na escola? Foi. Ah, foi a de matemática. Pessoa de matemática, é olha que interessante, sempre é uma pessoa decente da matemática, né? é mais fácil. Olha só, por quê? Porque foi a mais fácil. Foi a mais fácil, mais fácil é. Qual foi que você menos gostou, detestou, não quero ver na minha frente? É, mais ou menos foi a geografia. Não, não é história. história não. Foi de história, é. você não gostou de história, é. né? Uma coisa é tão rica, olha a batida ali. Da, é, da não gostou, não. Não gostou, não. não. não gostou definitivamente. Tem algum motivo especial para isso? Não. Não, porque não gostou mesmo, né? A gente aqui, partiu, eu coisa, eu partiu, partiu, é que se empatiza com uma coisa, a gente se mesmo. A gente fica mais pra ali, fica na, na, na cama de mesa, é. Gostei é, dessa matéria e foi. É, é... é... O seu aprendizado na escola, não curso de um conhecimento que você usa no dia a dia, no trabalho ou em outra situação? Não tem trabalho. a vai. o Ajuda pessoa, ah, um conhecimento de estudar, de. conhecer não, mas ajuda. Ajuda É. qualquer pessoa que mais me conhece, se quiser dar o nome, se não quiser, não dá. Não se lembra do professor. Ela não se lembra do professor, meu Deus! Ai. Já considerou voltar a estudar, fazer uma, fazer uma revisão, fazer uma outra, uma outra, uma outra carreira? Ah, fazer uma faculdade, eu não tenho É, sim. Sim, eu tenho três meses fazer uma faculdade, mais adiante é, tenho aqui. Você acha a parte que eu vou fazer na faculdade que eu por exemplo? Eu vou te dar o cartão para você. Olha, aqui é a parte você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Talvez um abraço para amigos, familiares, por favor. Não, sei, não. Nós, não quero, que é vai, não. Que é não, Vai, tá. Olha, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Sou o professor Sérgio Sim. Cariúcio prazer, da Fronteira, tá? É, gaúcho é bom. Não, como que ele vai cantar? Qual é o seu nome, por favor? É, Silene. Silene? É. Qual foi a matéria, a disciplina que a senhora mais gostou na escola? Ah, passou o tempo, né? Ah, é a história, fotografia, ou... as coisas. Assim. É, isso, isso não tem idade. É, é, você é, fica, é, a gente né? esquece, é, a gente esquece. E por causa pandemia a gente esquece de fusar. Eu, eu fiquei mal. Gente, e e por que a senhora gostou mais de história, se lembra? É. É, a história do Brasil, né? A é, até aí, tem até o Cilheira Matuza ali atrás, né? É, da tem. Qual foi a que a senhora é, menos gostou, detestou? É, é. é, é, gostou de é, tudo. É, não não né. gostou de matemática? É, é bom, mas é o risco eu saber, né? O seu aprendizado na escola lhe, é, proporcion, lhe proporcionou conhecimento que você usa no dia a dia, no trabalho? Ou usou no trabalho para se a senhora aposentada? É, é, eu sou aposentada hoje. Mas a senhora usa isso no dia a dia, o que a senhora aprendeu na escola? Sim, tem que usar, né? Está tudo lá, tem que saber as coisas, né? As contas, né? Tem que pagar, né? Sim, então, então ele ajudou, né? É. A matemática que a senhora não gosta. Ah, sua, é, a da... mulher é, não é, é, é, Mas ajuda, né? Ajuda, ajuda. É, Qual foi o professor que mais influenciou? A senhora se lembra? Ah, não, não me lembro se eu estou tão esquecida da cabeça dessa, dessa pandemia, lá, que eu não lembro. Sinceramente, não me a senhora, acha, a senhora já considerou voltar a estudar? Pois é, eu tenho vontade, mas eu sempre tenho vergonha de voltar de novo. Mas porque é vergonha? Pois, eu, eu vou ter essa oportunidade, eu tenho vontade de estudar. A senhora quer porque... realmente voltar é, para é, a estudar, é, né? É. A senhora, a senhora acha válido o uso do ensino à distância? Ai, eu não sei, eu acho. Será que não é? O a senhora não conhece, né? É, eu vejo só pra lá e vejo na televisão, né? Mas deve ser bom, né? Eu não sei. Para Pagar distância, eu não sei. Eu acho, que, né? eu acho que bom é a gente estar presente, né? Eu acho. Então, é, a, a estar senhora... presente nas coisas, vendo, né? Eu acho que é isso. A senhora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Talvez um abraço para amigos e familiares? É, um abraço para todo mundo. Um abraço de saúde para todo mundo, né? Essas coisas aí. Tá, então. Já falava... Que as coisas tudo normal, né? Tá brava. Com certeza, com é. certeza. Aí desculpe alguma coisa. Não, tá... não, desculpa. Pelo amor de Deus, a senhora... A senhora, a senhora ah, tá... Eu tô, tá, eu tô tá, com a... a, a nós é que agradecemos. Peraí. Tá. Tô terminando. É só mais uma coisinha. Tá. Muito obrigado a gente tá. nada Tá, eu, eu, eu Desculpe alguma coisa. Não, que não. Foi tá. maravilhosa.